Olá. Vamos falar um pouco sobre asteroides e da importância em participar em campanhas de pesquisa de asteroides que são levadas a cabo por um projeto de ciência cidadã, que é o International Astronomical Search Collaboration ou, de forma mais abreviada, por ISAAC. Este projeto é um projeto que é representado no nosso país pelo núcleo e está orientado para as escolas portuguesas, aqui no nosso caso, para proporcionar, no, no fundo, aos alunos a oportunidade de desenvolverem competências científicas e soft skills, através de, de um processo no qual eles irão ter que pesquisar com dados reais, que, dados que são fornecidos uh, através do telescópio Pan Stars, que está situado no Havaí, vão precisamente analisar dados reais e vão procurar Novos objetos vão procurar asteroides, quer os novos, quer aqueles que já são conhecidos, novos asteroides que poderão, eventualmente, vir, caso sejam confirmados, vir a integrar a base de dados do Minor Planet Center. Portanto, uma base de dados que reúne todos os objetos eh, conhecidos, portanto, asteroides e eh, objetos próximos da Terra. Portanto, é um desafio que fica e vamos, então, antes de mais falar, mas afinal, o que é que são mesmo asteroides? Os asteroides uh, são materiais uh, essencialmente rochosos de dimensões que vão desde poucos metros até mais de mil quilómetros. Uh, estamos a falar de materiais que orbitam o Sol, portanto com órbitas muito bem definidas, conforme podemos ver aqui na imagem, e algumas delas uh, têm uma centricidade tal, que, em determinados momentos, se aproximam da Terra. Ora, isto é, representa um risco é, para nós, para nós na Terra, porque a possibilidade de colisão deste material com, com a superfície terrestre existe e pode comprometer seriamente a humanidade. Muitos poderiam ser os exemplos citados, mas vejamos aqui o exemplo que aconteceu em 2013 em Shelyabinsky. Felizmente, neste caso, não houve vítimas mortais a registar, mas, eh, ainda assim, a onda de impacto eh, criada eh, criou imensos prejuízos materiais. Temos, portanto, razões de sobra para participar nestes projetos de ciência cidadã, com os quais podemos ajudar a ciência a descobrir eh, novos asteroides e, ao mesmo tempo, perceber melhor como funciona toda esta dinâmica do Sistema Solar. Uh, o núcleo, que é a entidade que, como já referi, uh, leva estes projetos até às escolas, vai ter já em curso um conjunto de campanhas durante este ano letivo 2020-2021. Uma delas a começar já a 9 de outubro e que, portanto, uh, só temos que entrar em contato com a professora Ana Costa, uh, que é responsável no Nucleo por, este, por este, este projeto, lembrando que eh, estas campanhas, nós, ao, desde 2007, que temos já uma série de, de, de, de asteroides descobertos, portanto, houve já participação de mais de 1500 alunos, com milhares de descobertas preliminares de novos asteroides, 59 dos quais integram já o catálogo do Minus Planet Center, portanto, os catálogos internacionais. Dois deles já estão batizados com, com o nome Lusitano e o nome Fado, e quem sabe se o próximo não será a vossa escola a descobrir, participando nisto que no fundo é a ciência que, que nos alimenta a todos. Descobrir ciência. É a melhor maneira de entender ciência e nós contamos convosco para isso.